dia para você, chegou segunda-feira, 22 de outubro, e o nosso balanço geral amanhã está apenas começando. E o Rio amanheceu com céu lindo, gente, céu claro, temperatura neste momento, 21 graus. E acompanha imagens ao vivo aí da Zona Sul do Rio de Janeiro. Olha só que dia maravilhoso. E o dia vai permanecer assim, ó. Hoje não tem previsão de chuva, mas essa meteorologia vai mudar ao decorrer da semana. Vem chuva por aí. Então se você tem planos, que quer fazer ao ar livre, hoje e amanhã, ótimos dias para você aproveitar essa paisagem maravilhosa que ainda o Rio de Janeiro pode nos proporcionar vamos direto para as notícias agora inclusive vou pedir uma câmera da Sete Rio, lá da avenida Presidente Vargas, bem com a rua Uruguaiana, repara aí na pista lateral aí do seu vídeo existem ali uma viatura inclusive da polícia militar, tem também viaturas do corpo de bombeiros, olha só presta bastante atenção nessa imagem essa, essa imagem foi gravada ainda há pouco tem um ônibus em chamas neste momento, ainda na Presidente Vargas e é na altura Passos, na altura da Avenida Passos, ali só para você se localizar, né? Essas imagens foram gravadas ainda há pouco pra gente. Agora, a gente vai mostrar, inclusive, a imagem ao vivo, para você ver o reflexo disso. Tem a viatura da Polícia Militar, agora sim as imagens ao vivo ali no local. A pista lateral está interditada, viaturas do Corpo de Bombeiros também já estão por ali, o trânsito está sendo desviado para o centro, né? Não há notícia de feridos neste momento, mas é ressalto, mais uma vez. Para você, um ônibus em chamas na Avenida Presidente Vargas. A gente vai para o um rápido intervalo, na volta, tem operação policial aqui no Rio de Janeiro, aliás, várias operações. E essa é a investigação deste ataque aí. Esse carro branco pertence a um policial civil, é esse outro veículo, vários criminosos armados, uma troca de tiros daquelas. Isso aconteceu na Zona Norte. Depois do intervalo, todos os detalhes para você. hoje 10 e meia da noite